Bom dia povo de Deus! Hoje vamos ler o livro de Daniel capítulo 13 versículo 25. Disse ele, eu, porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Inspiração as três crianças hebreias que se recusaram a inclinar o joelho perante o ídolo de ouro e adorá-lo foram castigadas por sua ousadia, sendo lançadas em um forno de fogo que queimava com incrível intensidade. O homem que o jogou morreu de calor por chegar perto demais das chamas. Mas esses homens de fé não foram feridos pelo fogo, e o Cristo pré-encarnado andou com eles no meio da fornalha. ORAÇÃO Senhor, estarás conosco quando estivermos defendendo o teu lado na fé. Quando desafiamos os padrões mundiais e nos recusamos a nos enquadrarmos na cultura circundante, poderemos pagar um preço. Mas nós, como os três amigos de Daniel, devemos resolver não nos curvarmos aos ídolos, mesmo se não nos resgatares do sofrimento resultante ou mesmo da morte. Mas sabemos que tu sempre podes nos salvar, sabemos que tudo o que fazes é para o nosso bem. Amém. Se você gostou, se inscreva no canal. Temos vídeos quase todos os dias. Obrigado e que Deus abençoe sua vida.